Hora de terminar o jogo, entre aspas, fortes aspas, definitivamente aspas, mas é, isso marca o último episódio onde eu vou precisar do guia, então, e yeah, é, isso é sem dúvida alguma algo extraordinário aqui, não há nada de extraordinário sobre isso, isso é completamente ordinário, mas tudo bem, nós temos mais uma fase pra gente fazer aqui, e eu já meu, as fases estão tão espaçadas nesse mundo aqui que eu vi... ah, eu nem sei quais eu fiz e eu... quais eu não fiz, mas... Enfim, uh, nessa fase eu preciso remover cinco posters, não cair na lava num lugar específico, usando o Cone Mouth, e também uh, derrotar todos os inimigos na área inicial, o que... Olha... Ah, uh... Considerando que a área inicial é isto aqui que a gente está fazendo neste momento... Uh, sei lá, eu só vou considerar isso aqui meio errado. Levando tudo em consideração, mas tudo bem. Peraí, peraí não. Vamos, vamos pegar algo aqui. Uh, o jogo está mentindo pra gente. Acidentalmente ou não, isto é a mais verdadeira verdade. Tipo, você tem que passar pelo elevador e etc. Aí... Isso aqui é, na verdade, a parte inicial da fase. E, e a propósito, música uh, definitivamente deve ser mencionada. Eu me pergunta exatamente o que, exata, o que o Kirby está esticando ali quando ele se espreguiça. Ele, ele é uma esfera, quer saber... Deixa pra lá, não importa. O que importa é simplesmente demolir todo mundo aqui, isso é bem óbvio. Tá na hora de eu pegar um martelo, porque eu sei que isso vai ser relevante e vai ser importante. Ah, eu acho que existe uma genuína chance de eu não conseguir pegar todos os pôsteres, simplesmente por esquecer deles. Eu acho que isso é algo bem normal de se fazer. Considerando tudo, mas honestamente, eu acho que eu fiz um tremendo trabalho de conseguir pegar a maioria das coisas de primeira. Tipo, mesmo considerando que eu utilizei o guia, tipo, existe muita margem para se fazer cagada, então yeah, as coisas estão indo bem, razoavelmente, se dúvida alguma, mas é basicamente agora é um momento onde eu vou ter que gastar um tempo simplesmente para pegar cachapons ali porque eu acredito que a chance de eu conseguir tudo simplesmente indo pela fase é tão tão pequena que yeah, agora é agora um o momento de desde que eu faça tipo tem muita coisa que eu poderia estar fazendo em off como uh, fazer algumas coisas em Breath of the Wild, que seriam beneficiais, como ah, melhorar a armadura de esqueleto lula... é, luta livre. Isso quase foi uma frase, definitivamente. <risos> Por que teria um esqueleto... Ah, deixa pra lá. <risos> ah, confirmação de que Hyrule... É o mundo real ali. Como aquele esqueleto não virou pó, eu não sei. <risos> Mas... Uh, como... O que, que eu tava falando? Uh, eu estive jogando outras coisas. Que não os jogos que eu estou jogando no canal. E, portanto, uh, não foi isso o que aconteceu. Enfim... Uh... Ah, tipo, esses sapos aqui sempre tem os olhos deles protegidos sem veneno. Tipo. Ah, parece que sim. Honestamente, tipo, normalmente sapos. o Veneno não é vis... Ok. Eu tô tentando questionar coisas que são irrelevantes. Porque.. Só que é videogame com lógica de videogame, tipo.. Pare. Isso é algo que simplesmente. Está constantemente acontecendo aqui, então... Oh, eles atiram o um veneno em lugares diferentes de vez em quando. Ok, eu pensei que aquilo fosse completamente consistente, mas isso não foi o caso. A propósito, isso aqui é basicamente uma fase que, se eu não me engano, você utiliza todos os modos Mouthful. Então, basicamente... Tipo, todo jogo do Kirby tem, no fim do jogo, uma fase que você luta contra todos os subchefes, aí depois tem uma fase onde você luta contra todos os chefes em revanche, e então tem a revanche de todas as mecânicas exclusivas do jogo, etc. Pois é, esse, esse jogo continua seguindo mais ou menos no mesmo padrão completamente normal, então... Não deveria ser novidade pra ninguém. Honestamente, eu acho que eu não preciso de mais algo aqui, mas... Tudo bem, de uma maneira ou de outra. Mas... Uh, yeah, tipo... Vale a pena, é claro, mencionar que a luta contra o chefe foi simplesmente... Contra os subchefes, eu deveria dizer. Foi no meio desse jogo, ao invés de ser no fim. Kirby and the Forgotten Land, quebrando todos os padrões. Sem dúvida alguma. Que, uh, vagamente quebrando um dos padrões, eu deveria dizer. <risos> Mas, uou! Toda vez que tem uma mudança de câmera, assim, eu penso... Oh não, o jogo travou, o que, que houve? Não, não não foi o caso. Mas é, eu acho que na primeira vez que eu joguei essa fase eu tinha esquecido daquele pôster específico. Não me perguntem como isso aconteceu... Mas isso aconteceu segundo a minha memória. Não confie na minha memória, nem eu confio nela, mas tudo bem. Uh, oh! Ok, isso isso é simplesmente uma maneira de seguir em frente sem ser atingido. Coisa que eu tô fracassando completamente em fazer, mas tudo bem. Eu pensei que aquilo fosse, tipo, apertar aquele botão seria necessário para conseguir um segredo. Não! Literalmente exigido... Para seguir em frente, ah, isso aqui é a mesma coisa. Ok, eventualmente um desses botões eu sabia que isso ia acontecer. Aquilo foi um salto completamente anêmico. Ah, eu acho que, honestamente, o Kirby aqui está menos anêmico do que qualquer. Ser Pode ser, considerando que ele está com uma máquina de vender refrigerantes literalmente dentro de sua boca. Certamente tem ferro ali que eliminaria qualquer chance de anemia, eu imagino. Mas tudo bem, eu, eu não sei que tipo de nutriente uh, o Kirby usaria para uh, transmitir oxigênio em seu sangue. Eu digo como se eu soubesse se o Kirby fatalmente uh, tem sangue ou transporta oxigênio. Uh, certamente, eu acredito que nenhum jogo do Kirby vai entrar nesses detalhes da biologia dele, porque, tipo, é, é simplesmente meio que completamente desnecessário. Da um, claro hora que eu disse meio que, como se não fosse, de fato, completamente desnecessário. Não tem... Uh, quer saber? Deu certo. Ele até deu um pulo direto pra lava. Olha, eu não sei como ele poderia sobreviver, mas tudo bem. Ah, eu posso destruir aquilo ali? Aquilo parece extremamente como algo que eu posso destruir, só que ênfase na palavra parece. Só porque algo parece não significa que é. E, e é, ali. Ali certamente é um daqueles momentos. Não tinha como eu levar as escadas até ali pra cair ali, então era isso. Honestamente, ah, esse, esse. esse modo. De arrancar Mario é, sem dúvida alguma, o um, um, um, mais sem graça dentre todos. Hum, ou será que o modo de uh, tirar a rolha dos cachapões é o mais sem graça? Hum, aí está uma grande dúvida. Uh, quem estiver fazendo uma tier list de uh, formas malful nesse jogo. Provavelmente vai sofrer bastante tentando decidir quais desses uh, tem menos graça. Mas é, por mais criativo que... Ok, qual... O que que... O que tá havendo aqui? Tipo, ele yeah, causa simplesmente tanto. Algo... Está... Ok, não, não, não, não. Eu tô pensando que, tipo... A ordem das coisas aqui está completamente errada. Eu vou... Aí depois eu volto e vai ter coisas novas para fazer, tipo, exatamente a mesma coisa que a gente fez uh, no outro momento, que a fase tinha uma disposição vertical ali. Então, eu não sei porque eu estou confuso com algo tão simples, considerando que isso é a segunda vez que eu estou jogando o jogo inteiro e teve diversas fases que eu acabei já tendo que refazer por não conseguir tudo imediatamente, então... Uh, pois é, isso aqui vai ser uma corrida, não é? Não, por incrível que pareça. Ok, se isso aqui não vai ser uma corrida, qual é isso aqui? aí. É a primeira vez que eu reparo que essa parede existe e permite que você... Po... Eu não tinha percebido basicamente nenhuma dessas rachaduras na parede então uau eu tô sinceramente surpreso com isso eu sinto que tipo a gente deveria ter conseguido uma cápsula vermelha ali ao invés da cápsula que a gente conseguiu porque ia yeah. pera aí te... eu peguei um pôster aqui ou será que eu acabei esquecendo dele ah, quer saber vale a pena eu retornar aqui, porque eu vagamente me lembro da existência. Ah, yeah, não tinha um pôster por aqui? Uh oh Não, o ângulo de câmera aqui realmente não vai me ajudar aqui, então... Uh, tudo... Tudo bem. Vamos seguir em frente. Se eu esqueci algum pôster, eu vou simplesmente retornar e vai ser esse o negócio, mas... A isso aqui é uma fase que é tão absurdamente longa que uh, acabar errando alguma coisa é algo que custa... Bom, eu ia dizer, custa muito, custa para caramba. A coisa verdadeira, se quiser, é simplesmente custa tempo. Que... Ah, yeah, não. Simplesmente, é isso. <risos> oh! É aqui que tem a parte de você planar que eu tava... Tinha alguma nuance que eu tava tentando mencionar da última vez que a gente planou. Que eu tinha que uh, ir num lugar que era não super intuitivo de você ir. Eu, eu acho que é aqui. Você tem que ter muito cuidado. Caso contrário, você vai perder e tem que refazer isso aqui, ok? Oh, yeah! Uh, Kirby continua bugado. Eu não atualizei. O emulador desde a última vez que eu fiz o um vídeo. Então, é yeah, basicamente isso. Você tem que fazer todos os ventiladores funcionarem. E tem uma parte que basicamente uh, tem algo que vai sair do caminho bem rápido. Aí você fica, oh não. E provavelmente vai acabar colidindo ao invés de ir no caminho correto que tem um segredo. Eu acredito que é isso, mas eu não tenho certeza. Ok, não, isso aqui é, um, é o caminho que eu provavelmente estava pensando, só tem uma cápsula verde. Nada, nada super complexo aqui, mas eu acredito que algo super com... Algo que exige um pouco de reação vai aparecer, ou talvez não. Eu acho que eu simplesmente tipo, tinha colidido com o teto ali de alguma maneira, Ok, faltam dois pôsteres. Ah, eu certamente colidi aqui. Isso é algo que eu me lembro. E a gente tá no fim da fase. Eu perdi um pôster, não foi? Eu simplesmente estou sentindo em meus ossos que eu ignorei completamente um dos pôsteres. Mas eu não vou considerar isso um completo fracasso ainda. Vale a pena... Calma, vai que tipo tem um, mais ou menos por aqui, e tem um literalmente no fim da fase. É isso o que eu vou uh, escolher acreditar até agora. Até... Oh, yeah! Não, não tem um aqui, e provavelmente vai ter um no fim. Certo, o jogo só uh, deixa a quantidade tão pequena ali para deixar a gente um pouco nervoso uh, sobre se você fez tudo certo. Ou se você fez tudo errado. A propósito, falando em fazer tudo certo e fazer tudo errado... Ah, uh, yeah. Missão, não caia de modo algum na lava. Isto é algo que eu preciso fazer. Portanto, muito cuidado neste lugar para não se arrepender. Ah, uh, porque... O uh, que, que eu estou fazendo às vezes, ter cuidado é excessivo. E não tem pôster aqui. Como eu ignorei um dos pôsteres? Eu, sinceramente, não sei. Mas, é, lá vou eu tendo que refazer a fase inteira mais uma segunda vez. Eu, eu não tenho eu, ah, eu estava distraído demais falando e acabei não vendo o poster. Viu só? Era exatamente disso que eu estava falando. <risos> ah, ok. Simplesmente. Oh, peraí, aí. Ainda vão aparecer mais Treasure Roads? Ou oh, tipo acabou? Eles cansaram e não tem mais nada. A resposta é? A resposta vai esperar um pouquinho mais. É simplesmente a natureza do negócio. Ok. A gente vai lutar contra o King TG vai ser realmente incrível. Mas... Ah, yeah, ainda tem. Ainda tem mais uma. Ainda tem duas apareceram. Oh, isso foi notável. Ah... Eu estou vendo. Tipo, aqui, quando você ativa o power-up, o ângulo da câmera muda. Mas eu tava olhando para o barco e não para a minha direita. Ah, oh, faz sentido. Uau, honestamente, isso é o tipo de fase que dá um episódio inteiro. Se você tiver que refazer tudo, que foi o que eu fiz, então... Uh, esta é a realidade. Ok, tudo bem. Nós vamos agora para a última coisa que tem missões específicas, então não vou ter que me estressar. E... Ok? Isso parece algo realmente simples de se fazer. E uma das missões é completamente redundante, mas é... Não basta ter somente uma luta contra o Kindidiri nesse jogo. Tem que ter duas lutas, porque uh, são lutas tão caprichadas que podem acontecer duas vezes, mas, uh, yeah, como vocês puderam perceber, houve algum tipo de controle mental no King Diddy enquanto a gente tinha lutado contra ele da última vez, porque, vejam, ele tinha olhos vermelhos. Naturalmente, todo mundo sabe que olhos vermelhos significa que você está sofrendo algum tipo de controle mental uh, igual Las Plagas em Resident Evil 4. Para dar um exemplo de algo extremamente relevante no momento. Mas, uh, yeah. Agora, ele tem... Controle mental duplo com essa Máscara de aku, aku que ele está Utilizando, mas é A missão não seja atingido O segredo de não ser atingido É Você simplesmente Esperar ele fazer um ataque De De sair daqui Ok Você tem que esperar ele ficar basicamente Bem vulnerável A algum ataque, aí depois você carrega Três níveis, então, dá uma porrada nele. Lembre-se, é um fato de que o martelo faz quantidades absurdas de dano. Então, tipo, uma das missões é terminar a luta em menos de dois mil... Ou não, o martelo se foi. Bom, isso é um problema. Não é um problema tão grande assim. Ahn... É. A espada do Meta Knight é realmente boa. Pra falar a verdade, tem alto potencial de ser melhor aqui, considerando que eu posso atacar de longe, etc. Então, hum, tá aí algo, sem dúvida alguma. Mas, rapaz, olha pra isso, olha a quantidade de dano que eu já fiz ali. Agora eu vou simplesmente... <risos> eu fui agressivo demais. <risos> Não seja agressivo demais quando você está tentando não levar dano. Pra quem está dizendo, ei, use gelo porque você pode simplesmente se defender permanentemente. Não. Mais uma tentativa. Dessa vez, vamos, tipo, não fazer cagada. Deixa eu só, tipo, fugir aqui. E agora ele parou, consigo atacar de longe mais uma vez. Tem esse ataque de tornado, que é meio difícil de desviar. E agora eu vou continuar atacando de longe aqui, enquanto eu consigo. E é, isso já foi fantástico. Agora ele tem esse tornado, que é melhor você desviar dessa maneira. Então, mesma coisa, quadros de invencibilidade sendo incríveis. E agora, ele fica tonto e eu posso causar muito dano dessa maneira. Ok, E então... Uh! A gente... Ah! Ataque de alto espaço e etc. Ah, eu poderia pegar a marreta ali, mas não. Ok. Ah, segunda parte da luta é realmente embaçada. Porque, novamente, ele é super agressivo. E ah, você tem que ter cuidado. A câmera ali realmente não me ajudou, mas tudo bem. Kirby, você tá mirando no quê? Ah, esse controle tem um snapback insano que super atrapalha tudo aqui, mas é, esses ataques de tornar de fogo são super complicados. Ok, eu vou continuar sendo agressivamente cuidadoso aqui, porque isto é importante. Ok, agora ele faz inimigos caírem. Oh, uau, eu! Ele nem fez o ataque mais perigoso que ele tinha. Eu não tinha dado respeito de maneira alguma às espadadas ali, a propósito. Oh, atacando o pobre do Diddy ali caído no chão. Uh, Kirby, controle-se um pouquinho. <risos> Mas é, isso aqui são todas as missões completas de uma única vez. Porque tipo, isso foi super rápido. Mais rápido ainda do que simplesmente ficar utilizando ataques carregados, que é realmente muito bom. Não há dúvida nenhuma, só que o DPS de atacar de longe foi melhor, mas é o. Ele voltou ao normal, felizmente. Todo mundo sabe que pra quebrar controle mental é simplesmente dar umas belas porradas que funciona. É basicamente algo universal, mas. e yeah, agora a gente tá sendo atacado pelos animais novamente. E aquele Waddle tropeçou. E yeah. King de. King Diddy aqui demonstra que ninguém fica para trás. Ah, mas não, sério, tipo... Ah, é tão fácil dar uma surra em todo mundo ali, seja o Kirby ou o Diddy, que isso aqui acaba sendo um pouquinho menos dramático do que realmente deveria ser, mas... É tipo... Uma marretada já é o suficiente para acabar com tudo. A propósito, a última fase conta como sétimo mundo. Coisa que não é a primeira vez que acontece em Kirby, mas ok. E aqui nós temos... Linguagem falada no jogo de Kirby, o que, sem dúvida alguma, é algo diferente e notável. Mas é basicamente aqui que o jogo despeja a história inteira de uma Welcome, única vez, basicamente. Me pergunto. Quem exatamente gravou esse tour inteiro aqui? Mas, é, yeah, basicamente Resumindo o que tá acontecendo Aqui, o uh, foi o um invasor de espaço Que basicamente destruiu o mundo inteiro Mas foi capturado Então ele foi dividido em dois Metade está neste laboratório A outra metade, especificamente a metade com todas as emoções uh, Com todas as emoções boas Foi o elfling. A propósito, tá aí a explicação de todos os adoldis serem raptados, simplesmente para fornecer energia aqui para esse lugar inteiro. O que meio que sugere que tipo era assim que era gerada energia para esse laboratório inteiro, o que gera algumas questões. Ou talvez eu esteja pensando demais. Algo completamente errado de se dizer. Isso é Kirby. Eu definitivamente não estou pensando demais. <risos> Mas tudo bem. Ah, o que, que eu devo usar? Ah, quer saber? Marreta. Eu escolho Marreta e... Yeah! E vamos lá. Definitivamente é o que eu tenho a dizer aqui. Mas a é, gente chega aqui tem... Uma luz que bloqueia tudo ali, mas depois a gente passar, tipo, não tem tanta luz. Ah, a gente meio que foi no elevador ali, não é? Mas é, aqui está ele e aqui está o líder dos animais, etc. Que tem um genuíno diálogo que é um pouco inesperado. Não, não é. Tem, tem, um... tipo, já houve mais diálogo antes, etc. Deixa, deixa pra lá. A textura embaixo das patas dele é, extraordinar... é extraordinariamente borrada. Uh, mas é, o, ele está incompleto, etc, e é por isso que o Elfling foi capturado, e basicamente está acontecendo um controle mental que causou isso tudo aqui, e essa é a história do jogo. Então basicamente ele vai lutar contra a gente para garantir tudo, e etc. A propósito, a pintura na cara... Olha, é realmente necessário dar uma de Mr. X aqui... Ué. E aí, com, com duas ondas de inimigos, isso literalmente é dar uma de Mr. X. Será que isso aqui foi uma referência deliberada à Streets of Rage? É possível. Especialmente sentando ali de pernas cruzadas e etc. Mas é, um aqui é um chefe que... Pera aí. Eu levei pancada ali. Quer saber... Deixa pra lá. O ideal aqui é deixar ele atacar bastante, aí depois eu contra-ataco quando ele tá fazendo isso. Caso contrário, não vai dar certo. Oh, yeah! Alto dano. Ok? Você ataca uma segunda vez, você ataca uma terceira e eu... Oh, não consegui que eu? É por isso que você tem que tomar um pouquinho... Ai! Eu carreguei acidentalmente ali. Ok, um ataque, desviado o segundo. E, caso saber se a gente faz um ataque completamente... Oh, peraí, eu podia ter aquele exatamente o um ataque que eu deveria ter desviado para o lado. Oh, peraí, se eu desviar para trás dele... Oh, oh, isso foi bom. Isso foi ótimo. Oh. Ok, pare de ser tão agressivo atacando, porque isso não dá certo. Ok, agora ele está chegando na próxima parte da luta. E... E yeah, é, basicamente. Ele, o. Uh, alien está começando a atacar ali. A propósito. É, uh, eu tô, tipo, levando pancada de graça demais aqui. O que tá super errado. Mas, enfim, eventualmente ele começa esse ataque ele simplesmente vai avançando em você e atacando. E peraí, ele faz duas vezes, então acabou. Ótimo. Peraí, uh! Fantástico. Ou não, ele, ele, ele dá um pivô. E ele tem um grande laser a propósito. Gah! Grande laser que eu tentei desviar e fracassei. Yeah yeah. Eu, eu, tô, eu simplesmente tenho que esperar demais. Eu tô levando uma surra aqui quando eu realmente não deveria. Ok? Ele faz duas vezes e agora eu. Oh, ele fez três vezes dessa vez! Ah, sabia! Ok. E agora ele está fazendo extra rápido, o que significa que ele para para descansar um pouco. Ok, tudo bem. Eu acho que eu vou acabar morrendo acidentalmente. Oh, perfeito. E yeah, ele fica super aberto a levar pancada ali. Ok, aqui, ok. Simplesmente gente sai desviando. Ele está descansando, faz um pouco de dano. Continue desviando. Meu, eu realmente não estou ativando... A câmera lenta ali de modo algum. O que é um problema. Ok, aproveita enquanto ele desc descansa, mas... Tipo, não é bom contra-atacar aqui. Só quando ele faz o um ataque extra rápido, que dá um espaço maior pra ele desviar. Ok. E... Basicamente... Ok, não. Ainda não está quebrado o vidro de contenção. E a gente consegue coletar o Elfling aqui. Mas... Naturalmente, a gente sabe que isso é simplesmente um momento breve antes do último chefe verdadeiro acontecer. Porque, tipo, simplesmente o Leon ser o último chefe seria muito anticlimático. Mas, é, agora ele está falando diretamente com a gente aqui. Mas, é, basicamente ele tinha um plano perfeito para dominação mundial, com a exceção... Uh, do Kirby ali, a propósito isso aqui é literalmente tela título de algum Resident Evil <risos> mas é, basicamente o que ninguém esperava uh, a princípio é que uh, Kirby and The Forgotten Land secretamente fosse um Resident Evil porque uh, literalmente é o que isso aqui é porque isso aqui é realmente um dos momentos onde faltar efeitos sonoros Faz uma diferença, mas... Uh, isso aqui é literalmente o último chefe do Resident Evil 2. <risos> uh, o fato dessa referência deliberada existir é incrível, sem dúvida alguma. Mas é, você pensa, ah, não é tanto. Aí você chega na própria luta que simplesmente... Tem uma massa gigante indo em direção até ela, então você vê, yeah, isso foi proposital. Tem zero chance disso ser uma coincidência. Mas é, isso aqui é moleza, basicamente, cause dano. E yeah, eu acho que só a cabeça dele aqui... Eu estou super confuso com o que aconteceu ali, mas tudo bem. Eu vou esperar ele atacar aqui. E yeah, aí yeah, ele vai... Ou oh, não, ele tá mirando agora. Yeah, isso, isso não foi inteligente. Cadê eu? Yeah! Fique dentro da hitbox dele. Isso é inteligente. Ok. Espera ele atacar. Eventualmente ele vai atacar, não é? Ok, ele desacelerou um pouco. Ok. E agora eu... Ou oh, não, ele... Ok, deu certo. E yeah, aí, yeah, ele avança todo. Eu pensei que, tipo, só a cabeça dele fosse esticar ali, quando uh, realmente não é o caso. Ei, yeah, olha, ele fez um ataque diferente. Parabéns. Deu uma variada, sem dúvida alguma. Ok, vamos continuar aqui. Eu ainda não sei qual parte da hitbox dele. Ok, nenhuma parte da hitbox dele é segura provavelmente. Se bem que, tipo, ficar atacando de lado aqui... Yeah! Isso é uma maneira de atacar segura. Desde que eu não fique, tipo, uh, flutuando acidentalmente. Ó, oh, qual é? Tem que me colocar diretamente na trajetória daquele ataque pra dar certo. Ok. Precisamente, quando ele desacelera... É o momento ideal aqui para fazer algo. Ok? Dizer para trás, imediatamente prepara o ataque e. PUM! <risos> Eu não imaginei que isso fosse deletar aquela parte inteira da barra de vida dele, mas tudo bem. E. Yeah. O Elfling simplesmente não tem as habilidades ninjas de dizer que o Kirby tem. E. Yeah! Uh, a tentativa de evitar o pior aqui meu que fracassou. Mas não tem problema. Depois de a gente ter levado tantas pancadas. Porque o jogo generosamente vai dar um Max aumento pra gente. Até onde eu me lembro. E, ah, não. Tipo, as chances de não ter um aqui eram essencialmente zero, eu acredito. Ah, eu vou continuar insistindo aqui na marreta. Hum, será que eu deveria utilizar fogo? Não, não, não. vou continuar insistindo eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu tô indeciso, porque tipo, simplesmente já, ah, quer saber, eu já usei marreta excessivamente quando eu joguei esse jogo. Vamos fazer algo diferente. Eu poder, OK, não, o gelo é pior, tipo, não há dúvida nenhuma quanto a isso, mas uh, yeah, essa luta aqui é de longe a melhor luta de co contra qualquer chefe em Kirby. Sem competição alguma. Isso é basicamente pico. E vão ter que caprichar muito para fazer uma luta melhor do que essa. Mas uh, a propósito da hora que ele tem o título de Ultimate Lifeform, eu só consigo pensar no Shadow com isso. Mas é. ele tem... Bem um jeitão de Mewtwo aqui, mas enfim, esse ataque aqui é basicamente a mesma coisa que o ataque das faquinhas que a Chloraline arremessa. Tipo, parece ser meio que diferente, mas não é. Mas é, basicamente, esse chefe aqui é o chefe onde você deve aprender a desviar, porque compensa muito. Ok, ele, ele ataca duas vezes ali. Tipo, calma... É basicamente isso, a coisa mais importante a se fazer aqui. Aprender a, tipo, não atacar imediatamente. oh, ali eu fui atrasado. Isso definitivamente não foi muito bom. Ok, agora nesse ataque você simplesmente... Quer saber? Ah, yeah, não, não, não. Isso aqui... Ah, droga. Eu fui agressivo demais. Novamente. Felizmente, tipo, esse ataque não causa muito dano, então você simplesmente sair dizendo de boa e ou ele tá fazendo mais aparecerem então continua desiando uh, ataca um pouquinho, continua desviando. e de alguma maneira eu não fui atingido naquele momento todo e yeah, é, fogo fogo é realmente bom eu fui atingido? eu escutei o som de pancada mas eu posso estar enganado sobre isso oh, uau, já? já estamos na segunda parte da luta ok mas... Uh, yeah. É basicamente aqui que a coisa fica meio absurda, porque ele tá literalmente jogando meteoros contra a gente. Tipo... Uh, de todos os chefes finais... Como eu fui pego por isso? Tipo... Qual é? Isso foi vergonhoso. Uh, de todos os chefes finais uh, de jogos do Kirby, uh, provavelmente esse é o mais... Absurdamente overpower dentre todos. Que tipo. Honestamente, o chefe de Star Lise. Oh, peraí. Uh... Aqui. Você basicamente tem que perceber aqui qual deles é o verdadeiro e atacar ele. Porque caso contrário, ele recupera energia. E yeah, isso naturalmente é algo que você não quer que aconteça. Oh não! Ei! ei, ei. Eu quero fogo. Muito obrigado. Ah, mas é, a música também é absur absurdamente insana. E, tipo, tem 14 variações diferentes dessa música para uh, acomodar a transição entre a primeira parte da luta e a segunda, o que é uma quantidade de esforço absurdo. Ah, e é, eu tenho que me lembrar que contra-atacar, quando ele tá fazendo aquilo... Nunca é algo bom, porque só quando ele para que realmente existe uma chance de atacar. Ali eu acho que é melhor você simplesmente flutuar ali em cima. Ok, meteoros, novamente eu só tenho que, tipo, prestar atenção nas sombras. Caso contrário, eu vou acabar sendo atingido novamente. Ai! Eu estava prestando atenção nas sombras e mesmo assim fui atingido. Bom, isso foi Ah, droga, eu vivo esquecendo que ele ataca imediatamente depois daquilo, mas tanto faz. A luta basicamente acabou aqui. Agora aqui, simplesmente, é algo que, tipo, nem, nem tente dizer, ah, simplesmente flutou. Oh, fogo, sem dúvida alguma, foi notável ali. Hum, quer saber, o fato de você usar esse Malfus específico aqui, meio que põe ele numa qualidade melhor do que... Uh, o mal do armário, sem dúvida alguma Mas é yeah. Elflyn foi salvo E com isso uh, A outra metade dele vai Basicamente começar a derreter De novo Que tipo, ele, ele já tava meio Derretido ali na cápsula Etc, mas Ainda tem que ter uma Próxima parte Absurda aqui porque basicamente o que ele vai tentar fazer aqui é <risos> é incrível porque é, ele basicamente vai tentar arremessar o popstar inteiro em cima do Kirby o que certamente é um momento chewbacca morreu quando uma lua foi arremessada nele só que vezes um milhão. A propósito, spoiler dos livros que não são nem mais canon. E é simplesmente uma coisa uh, que todo mundo sabe. Simplesmente por ser extremamente uh, absurda e etc. Mas. Uh, yeah! É, é essa última parte aqui Eu, eu simplesmente não tenho muitos. Oh não! A textura da cara do Kirby tá bugada! Uh, bom. Não só a cara dele, enfim, tanto faz. Isso é simplesmente um momento inteiro incrível que está acontecendo aqui. Nenhum, nenhum comentário faz justiça. Tipo, basicamente quando você termina Planet Robobot, você pensa Ah, não tem a chance deles fazerem algo melhor no próximo jogo. Ok, o jogo seguinte foi Starlight, então, meio correto de se dizer, mas... Então, este jogo aconteceu com isto acontecendo aqui, então... Uh, yeah? Simplesmente Kirby caminhão com poderes do elfo insomatos tentando atropelar vilão em altíssima velocidade. <risos> ah, só ia ficar mais absurdo se o caminhão virasse Optimus Prime. <risos> não, eu não desconto que algo similar vá acontecer no futuro aqui, mas -tudo, tudo bem. Simplesmente é só deixar a cena continuar acontecendo e apertar botões. Kirby... Uh, não resiste à vontade de colocar Quick Time Events, mas, neste caso, eu nem reclamo. Isso, isto é válido, completamente. A propósito, muitas pessoas pensaram que o grito de Dragon Ball Z aqui era o Kirby, mas não. O Kirby tem um caminhão inteiro na boca dele neste momento. É o Elfo que está gritando naturalmente. Ok. Eu... Estava apertando o botão um pouquinho devagar demais, mas, Ok, eu tenho que apertar mais de novo. Não, não nesse caso. Oh não! O Kirby tá com as sensores tão bugadas. porque eu não atualizei o doador. <risos> oh, yeah, agora aqui você tem que uh, apertar direções, além de apertar Y. Isso que faz a grande diferença aqui. Mas... Uh, é... Você tem que apertar por tanto tempo Chega a ser absurdo Ok, simplesmente mais intensidade Ou simplesmente a tempo Eu não me lembro disso aqui ser tão demorado assim Eu tô apertando o botão com tanta força O <risos> que que tá acontecendo aqui, afinal? <risos> ok Eu estou literalmente começando a cansar aqui oh, O jogo não deixa eu pausar? Ok Uh. <risos> Au. Isso foi literalmente cansativo. Eu me lembrava disso não ser tão exigente antes, mas tudo bem. Enfim, como exatamente a Popstar vai voltar à órbita correta, eu não sei. Mas não vou questionar. Ah, pra falar a verdade, quando... Enquanto o Elfling está fechando o portal aqui, talvez ele tenha deixado a órbita corrigida. O volume das cenas é tão alto comparado ao resto. Oh yeah, o, o planeta ainda está sendo sugado por causa do portal. Mas... Oh, yeah. oh a propósito, uma coisa que eu não tinha uh, explicado... Do pedaço da orelha faltando Do Telfling é que tipo Animais de laboratório E tem O negócio Colocado na orelha Que foi basicamente uh, Arrancado e por isso faltou Um pedaço mais Enfim, o jogo está tentando Ser dramático e triste aqui Como se o Telfling tivesse Morrido por usar um excesso de poder Mas uh, todo mundo Sabe que esse jogo não faria isso. E, tipo, não, não dá nem um pouquinho de tempo pra você ficar vagamente triste como o Kirby. Porque, pronto, imediatamente já tem isso, então. Ah, ok. <risos> então nós temos os créditos que eu acredito que não pode ser... Oh, o jogo deixa você pular os créditos, é incrível. Não se preocupe, tem mais créditos depois, porque, tipo, uh, o Neongar ficou pra trás de algum modo, mas... Yeah. Isso é uma porcentagem bem pequena do jogo. No próximo episódio, tem a outra metade do jogo.